Mano, eu tô, eu tô indignado. Por que eu ganhei pouco PDL, velho? Se você ganha de caras ruins, dá menos PDL. É, tô ligado. Acho que não é nem cara ruim. Se, tiver, se os caras tiver com, com elo menor que o nosso, né? Mas eu acho que o MMR dessa conta aqui é ruim mesmo. Ela, ela era uma continha um ranked, tá ligado? Acho que é isso aí mesmo que rola, né? Fala, Mariana, pera aí, pera aí, pera aí, vai ser se liga, se liga, se liga. Ah, mano, eu quero muito dar um auto-ataque nesse cara, velho. Caralho! Foda-se! Ah, mano, aí é foda, família, dois fresh por um, mano. Puta merda, e foi logo dois, né, mano? Vacilo da porra. Mas tá bom, mano, mandamos a Soraka pra base ela flashou, a pressão de lane é nossa, ó. Toma. Fica ligado aí, Lucienzão. Tô pensando seriamente em fazer primeiro item corta cura, galera. Nós tá sem ignite contra Soraka, tá ligado? Acho que esse é o plano, mano. Toma. Toma. Pô, sendo é divertido de jogar, né, mano? Que campeão gostoso, velho. Caralho, o papo é delícia, velho. Nossa, agora eu faltei com a verdade, mano. Agora eu... a minha apresentação foi feia. E eu tenho que parar de ser tarado da alma. Eu tô, eu tô me expondo muito pra pegar a alma, tá ligado? Aí eu ac... acabei me fudendo ali, fiquei todo torto, mano. Morri, mano? É gank isso? Tá com a cara de que é gank, mano? Ah, eu é que fake. Ah, fake em choque mesmo, filho. queria deixar ele pegar essa catapa não, hein, mano. Ó, a catapa ele não pega, ó. Só na pressão aqui. Só na pressão, mano. Tem que lembrar desse exaust, dessas ações essa cura da soraca, mano. Já passa a alminha pra cá, mano. Pô, muito gostoso ficar farm farmando a, a, essas alminhas nos caras, mano. Podericinha. Toma. Sua mago. <risos> Vamos Amerazinho, vamozinho, Ai, mas aí eu peguei tudo, mano. E aí, galera, kill pro carry ou o quê, mano? Que porra é essa? Acho que foi kill pro carry, né? Ela vai querer fazer o Drake, né? Caralho, velho, que cura é essa, mano? Que foto linda no lugar do mapa e essa Marquinhos. Mano, é eu, paizão. Postei ela até no Instagram, viu? Se você não viu e quiser ver. Se eu tivesse corta-cura, você está ligado que nós ganhava, né? Se eu tivesse a porra da corta-cura, galera, em vez dessa gema aqui, talvez, né? Foca a Soraka, pior que eu tô tentando, mano. Ah! Ah! Ah, mano. Não bota aí ia estar ataque, não, velho. MF! Ô, louco, eu. Nossa, será que se eu nascer e apertar R, eu mato? Ah, que que é isso, mano? Esse cara tem tudo, mano. Calma aí, MF. Ui! Toma! Tá, cobrando pelo menos, né? Salve, Marquinhos. Salve. salve do tweet para os seis meses Oi, cheat. Não, não é assim, não, parei. Oi, tch, tch, tch, tch, sou eu. Ah, salva, eu dou o um glitinho, forehead. Cara, eu não consigo ter range. Aí, ó, toma assim de ladinho, né? Bom dia, Felipe. Boa. Manda uma mensagem de motivação. <risos> tô começando com um novo investimento. Manda eu faço. Ó Henrique, se você quer a Tru sobre esse negócio de motivação, eu vou falar. A Tru é que isso não existe, não, viu? Esse negócio motivacional não existe. Não sei se você sabe, eu tô te contando agora. Aí que eu quero dizer pra você, a motivação tá dentro de você, mano. Ela tá dentro de você, ela tá dentro da sua ação, ela tá dentro de você acreditar, da sua disciplina, de você acordar todos os dias focado no que você quer, né? Aí ela tá lá, ela tá lá, aí você consegue ver ela lá. Boa sorte aí nessa nova jornada aí, brigadão pelos recebizão com a gente aí também. Dá aquele like aí pra gente, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreva. Comenta aí embaixo. Ir embora, guardizinho aqui, família. Caralheirazinho. Volta, pai. Caralheirazinho tá ligando muito pra nada não, fi. Me livrar desse amor. Bora que eu deixei ele low. Chuta ele, pai. Chuta ele, paizão. Aê, garoto. Ai, a MF frachou, mano. Puxa aí, doidão. Puxa aí, doidão. Eu queria pegar a alma antes de morrer, não consegui, velho se é você que está sofrendo, babu. Nossa, eu tô pegando muita kill, velho Tem que parar com isso, velho Ah lá, o cara tá até brabo, mano das mano O cara tá até brabo porque eu tô roubando ali as kills, velho Mas não é de propósito, é Que merda Mas vambora Tá, mano então, Eu só tô fazendo de propósito, então tá Ah lá, vou pegar mais um aqui de propósito Ah, não consegui Boa, Erazin. Que isso, mano. Cara forte, hein, mano. Porra, Erazin é foda, hein, mano. Cara foda, velho. Oh. Peguei minha assistência, pelo menos. Ixi, o MF... Eita, então, o Erazin tinha morrido. Por isso, segundo eu achei que o Luci era ele. Meu capaixão... Pegou, hein. Ah, mano, o cara vai usar tudo pra me matar? Não é possível. Ah, tá. Folgado. Tá, acho que agora o Zedão te chutou, hein, mano. Não dá pra levar essa torre aqui, né, mano Quanto de alma que é o Dream mesmo, galera? Tipo, eu tô perto, hein, mano Tô com 73, mano Deu um tanto de alminha de cena aí Que você fica parrudo, tá ligado? 80? 100? 100 já é bacana Vou buscar ele, então, hein Pera aí, fião. Tirar a mão do mouse aqui agora é F Prendi ele vamos família! Desanimado! Hein? Ah, Zedão você tá... Ah, Zedão Caralho, eles fizeram barulho muito rápido, mano. Morri. O Zedão gosta muito de mim. Ih, Zedão. Sei não, hein, pai. Sei não, viu? Sei não, viu? Toma, estalinha. Só estalinho no bumbum. Galera, peguei a tão bendita sem alma, hein, mano. Nessa galinha aqui eu acho que eu pego já. Sem alma, mano. Acabou. Snobalei. Tudo nosso. Pelo menos você reconheceu, mano. Vai tomar um estalinho, Ari. Você não vai entender nada. O Stalin ó. Piu! Piu! Piu! Toma. Então vem... Acho que é GG, hein, velho? GG, galera. Chama na ceninha. 100% em rate de cena, viu? Toma. Toma. É só estalinho. Toma. Vai tomar. Toma. Toma. Ah... Carai, jogão, hein, galera. Tô curioso pra ver o dano, hein, mano. E gostei de ser, né, mano? Eu vou jogar mais vezes que esse campeão aí, mano. 18 pontinhos. Ah lá, dei mais dano que o Graves, dei mais dano que o Mid, dei mais dano que o ADC também, ó. Só falta eu ter curado mais que a Soraka. Aí, aí acabou. Né, aí não tem como, né, mano? Soraka 17 mil, 8 mil e alguma coisa ali. <música> I'm a Zooka queen, made a couple bands on my side, it's only green, about to split up.